Eu vou rimar bastante, tudo bem, eu não me embalo com uma rima. Eu sou o um Apollo, eu sei levar uma bande, mas não suave. Em toda batalha, os caras quer citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi, que nem trite, e até mais interessante. Pode rimar, mano. E é chamar o que RJ tá pra rimar com você. Okay. Vai por dentro invejando ah. E toda vez que quer manda o mesmo assunto Aqui é tudo junto Não me importo com a sua cara Hoje é. você vai derreter Vamos mas ele vai queimar igual preço Fica tranquilo meu mano Sabe em agulha Agora eu chego tranquilo meu mano e não se é joelho. Não fica falando do horário final. Mas fica tranquilo que eu te marro Te dentro lá inteiro ah, Deixa não te falar meu mano Sabe que eu lembro de Ah, caralho Aí, que fracassado Johnny, dois assuntos que todo mundo conhece quando o assunto é batalha de MC. Tá tudo bem, então vou fazer a construção pra matar esse otário no free. É Johnny Orochi, lembrei do tanque, sabe que agora ele vai subir Com o seu dente eu faço colar e igual balão, hoje você vai subir. É isso aí, você falou que o Johnny igual balão vai subir. Você que vai subir igual balão, vai subir e depois vai subir. Eu esqueci que você tem cara que não solta balão. Porque você fica preso dentro do apartamento, sabe que o seu passo é sua prisão. Aê, na moral, só suporte. Eu acho que o Johnny não tá sabendo diferença ao clima. Ah, o balão é mágico, acho que é muito diferente das suas rimas. Uau, uau, uau, a bola vai te matar em cima da batida. Você sabe que eu acabo com a sua vida. De 10 rimas que ele manda, 11 é repetida. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada o que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua Hd, obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziada deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo não, me não bebe aí, você dá falha esses são os seus quesitos para vir ganhar batalha, por isso que você perde ajuda, o meu quesito para ganhar batalha é leitura. o que te estuda? Ah, é leitura o que meu mano? tá ligado? só se for eleitorado não ganha nada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 Pagar o tratamento do seu dente O seu um Enquanto eu fazia cima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano que eu nunca apanho Nasce cinco dentes a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha Se um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis? A ideia é louca Explanete bagulho que você gosta na boca Meu mano, toma não e louqueza Farei de dente de boca, essa que é improvisada é o que tem na boca, você que coloca nas paradas. Ah!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 Tá de deboche, cê tá de debaixo, cê tá de debaixo ah, O Johnny paga as contas da casa dele Trabalhando dobrado, invejando o Orochi <risos>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 eu não diz, corre gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder! de gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer! Então você que te eu vou terminar o round gritando na tua cara! Depois de volta à praça E pra tá na praça não quem tem preço Só que eu mato o MC sem graça E hoje o cemitério é o teu endereço Não importa o que aconteça Perdendo ou ganhando eu permaneço A minha voz eu sempre enalteço E é por isso que eu aconteço Entro na sua mente e nas feridas Entro e tento em beco sem saída Sendo é beatbox ou sendo é na caixinha Não importa mano eu não perco a linha Eu sou alvo, você figurinha Hoje o dedo é na sua ferida Hoje é a primeira do ano e também a última da sua vida Demorou, mas o gado tá calmo, cê é meu alvo, eu cavei tua cova, é a última da vida passada e a primeira da minha vida nova. Ah! Ah! Eu nem vou parar pro povo gritar Tô preparado pra matar você Você oh, falou que ia me matar Quanto prado você ficou pra trás Realmente tá de volta na praça Mas você veio acelerado demais Falou oh, que aqui oh, nunca oh. vai ter um preço Porque com certeza cê é um vacilão Você é o um preço, com certeza cê é a pressa Inimigo da perfeição oh. Oh. Ah. Ah. Yeah. Oh, ah. Na batida, vida nova! É o que você fala pra tentar agradar a plateia? Do que adianta você ter a mente infantil e falar que tem alma velha? Vai se contradizer mesmo jeito, é baque, você vai me entender. Eu tô acelerado igual o Schumacher, porque eu não tenho tempo pra perder. Oh! Tá ligado, não tem aliança. Você não manja da improvisada. Você só abraça a sua ganância. Sabe que o prado já vem de quebrada. Com você ele não tem uma semelhança. Sou alma nova por ser bem preparada. E é uma velha por ter esperança. Uou! Mas tá é tranquilo que agora você toma pena. Esperança é a última que morre. Só que o prado é o primeiro que morre na aldeia. Uou! Tá ligado agora na sessão? Você falou de ganança, você tá vendo ela do seu lado apertando a mão Demorou mais, a sua rima é feia E o Prado te coloca na vala O Prado é o primeiro que morre na aldeia O Tubarão é o primeiro que corre da bala O oh! oh! que o Prado veio tirar paz? Se você acha que você tá no combate Eu sou sagaz, seja mais sagaz ah, Eu vim do morro na vala! Como que eu corro da bala? Yeah. Eu prefiro correr de uma bala do que pular em uma errada. Oh. É por isso que você é uma piada. Tá ligado que eu sou criativo? Vai. Falo de bala o que você fala, eu que sou de bala no penal decisivo. Oh. Como assim? Como assim como tá se contradizendo, tá ligado que eu faço a linha? Com certeza você perde, não tem resistência, que o prado não é o de patinha. Você não pula na bala errada, vai morrer e é por uma moedinha. Como não pula se pulou na minha, e era a bala mais errada que tinha. Oh.